O presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, rebateu duramente neste sábado a nota divulgada pelo Cruzeiro acerca da transferência do atacante Renato Kaiser para o Atlético Paranaense. O jogador estava emprestado aos goianos até o fim do Brasileiro e tinha vínculo com a raposa até março de 2021. Adson, o Cruzeiro soltou uma nota criticando a postura do Atlético goianiense na negociação. Como é que você viu essa, essa nota divulgada pelo Cruzeiro? Eu vou chorar, né? Eu vou chorar, né? O Cruzeiro tem moral para falar alguma coisa de alguém? O Cruzeiro tem moral falar nada de ninguém, não. Tanto de coisas erradas que ele faz. E eu não fiz nada errado. Eu defendi o Atlético-NMS. Respeito a entidade do Cruzeiro, respeito a entidade. Eu, eu respeito muito, né? Sempre temos, um, tivemos uma boa relação com, com o Cruzeiro, com o Beneci, que é uma pessoa muito séria, né? Que está lá há 200 anos. Mas, infelizmente, eles não agiram corretamente, né? Nós estamos com o nosso jurídico atento, e fazendo as coisas legalmente. Vamos ver aí para frente aí quem vai ter problema. Evidente que o jogador, ele hoje mudou de lado, né? Por uma proposta irrecusável. E ele tem as razões dele, né? Infelizmente, porque ontem ele tinha uma ideia, hoje já teve outra. E já tá na hora de se acabar. Eu não suporto mais viver nessa agonia, nesse desgaste. E o Atlético é maior do que isso. Volto a falar perde quem não vem jogar no outra, porque aqui nós tiramos o máximo de cada jogador, aqui o jogador tem que funcionar ou ele, ou ele perde para sair. E dentro disso nós vamos continuar nosso trabalho sério, respeitado por todos e dentro disso com, com uma condição de fazer um grande brasileiro.